Olá! Neste vídeo demonstraremos como cadastrar solicitação de certidão de acervo técnico CAT com vinculação de atestado. Lembramos que este procedimento é permitido ao profissional que já possui registro ou visto no CREA Minas, esteja ativo e regular e possua ARTs registradas. Para iniciar, selecione a opção Certidões. Em seguida clique na opção solicitar certidão. Escolha o tipo, certidão de acervo técnico com atestado ou certidão de acervo técnico com atestado obra no exterior. É muito importante que você leia atentamente todas as orientações. Insira os documentos indicados observando a extensão, tamanho e resolução. Como exemplo.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 E marque todas as declarações. Conclua sua solicitação clicando no botão Cadastrar. Você será direcionado para a página Acompanhamento da Solicitação de Certidão. Para emissão da taxa, role a página para baixo e clique no botão Imprimir Boleto. Pronto! Basta acompanhar o andamento da certidão requerida.